Olá, Graça e paz, pastor Rude Meyer, estou aqui em um ponto estratégico, em um dia nublado, é, num lugar chamado o Morro do Cristo, na cidade de União da Vitória, divisa com a cidade de Porto União, Santa Catarina. E eu venho aqui trazer uma palavra ao seu coração. <risos> Essa é a nossa linda Porto União da Vitória. Dois municípios unidos e divididos por uma linha de trem. Aqui estou em um lugar bem estratégico, chamado o Morro do Cristo. Podemos ver daqui todo o Vale do Iguaçu e as nossas duas cidades. E todas as vezes que venho aqui, muito o Senhor fala em nossos corações. Recentemente fizemos um ato profético neste lugar, vocês podem ver que é um lugar de natureza, onde os pássaros conseguem adorar ao Senhor. Mas a história desse lugar, desse vale, nem sempre foi aquilo que sabemos. Nos séculos XIX, houve uma guerra chamada Guerra do Contestado. Governos e caboclos disputavam o território desta região. Muitas pessoas perderam a vida. Famílias morreram, crianças morreram, e aqui neste lugar, por muito tempo, o pecado abundou, a morte abundou. Mas eu não vim aqui simplesmente contar um pouquinho da história das nossas cidades. Eu vim aqui para declarar uma palavra de Deus ao seu coração e essa palavra está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, aonde a palavra de Deus diz Venho, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Posso dizer que o propósito de Deus jamais foi a morte, o propósito de Deus jamais foi a dor e a doença. Ele nos criou e a origem da qual ele nos criou foi ser a imagem e a semelhança dele. Nesse tempo do ano de 2020 a 2021, estamos vivendo um tempo de pandemia, onde muitas vidas estão sendo ceifadas, os leitos de hospita hospitais estão cheios, pessoas estão enfermas e muitas das vezes nos perguntamos aonde está Deus, o que Deus está fazendo para essa geração e para a nossa nação. Na verdade, amados, tudo aquilo que Deus tem feito, amados, é para que nós possamos despertar para o seu amor. Porque se o pecado uma vez adentrou ao homem, se o pecado uma vez trouxe a morte desde Adão, se pelo pecado vem a ofensa e vem o, o juízo sobre todos os homens. Se o pecado trouxe a desobediência e nos afastou de Deus, agora Jesus Cristo ele nos convida a nos aproximar de Deus. Se pela justiça nós fomos feitos pecadores, agora pela justiça de um só homem, Deus nos dá a isenção do nosso pecado e a graça do Senhor vem sobre todos os homens e nós somos justificados diante dessa graça. E aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Aonde o, re... o pecado reinou, aonde a morte reinou, agora pela a justiça de Cristo nós somos convidados a viver a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu venho aqui neste lugar para te convidar a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e, e seu Salvador. Eu tenho certeza que o seu nome será escrito no livro da vida, se você se arrepender de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, e aonde a lei nos trouxe a consequência da morte, da dor e do sofrimento, agora Cristo quer te enzentar e derramar vida e vida abundante sobre a sua vida. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e deixe que Ele entre e comece a fazer uma obra maravilhosa na sua vida e na sua casa. E aonde abundou o pecado, deixa com que a graça venha superabundar a sua casa. Se assim eu sou em Cristo, uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo você fez novo. Você deseja que Jesus faça uma obra na sua vida? Então aceite como seu Senhor e seu Salvador e desfrute desse tempo futuro que ele tem para os seus filhos. Deus te abençoe, fica com Deus em nome de Jesus.